Considere um manômetro de tubo em U com um braço conectado a um reservatório contendo um gás, com massa específica igual a 0,95 kg por metro cúbico e outro aberto para a atmosfera. O fluido manométrico é água a 25 Celsius. O reservatório encontra-se numa unidade industrial situada a mil metros acima do nível do mar. Dados adicionais são especificados na figura. Determine a pressão absoluta em quilopascal no reservatório, item A, desprezando a coluna de gás de altura H2, e item B, considerando a coluna de gás de altura H2. Então, temos o reservatório a 1000 metros de altitude, com o seu volume ocupado por um gás com massa específica de 0,95 kg por metro cúbico, massa específica semelhante à do ar. A esse reservatório está conectado o um manômetro de tubo em U, contendo água como fluido manométrico, a 25 graus Celsius. O problema pede que seja determinada a pressão absoluta no reservatório em duas diferentes condições. Desprezando a pressão da coluna de gás de altura H2, quando isso é feito, entendemos que em qualquer ponto do reservatório teremos a mesma pressão. Essa aproximação só é válida quando o fluido possui massa específica baixa, como, por exemplo, o ar atmosférico. E para o item B, consideraremos essa altura H2 no cálculo da pressão. Antes de efetivamente resolver o problema, vamos fazer uma análise hidrostática aqui no sistema. Para facilitar nossa análise, vamos especificar nessa figura três pontos no manômetro. O ponto A, na interface gás-água. Na mesma elevação do ponto A, no braço direito do manômetro, como temos o mesmo fluido, que é a água, a pressão será igual. Então, consideraremos um ponto na mesma posição, que será o ponto B. E na superfície do fluido manométrico, no braço aberto do manômetro, consideraremos um ponto C, onde atuará a pressão atmosférica para a altitude de 1000 metros. Como o problema pede a pressão dentro do reservatório e foi dada essa altura H2, podemos estabelecer um quarto ponto agora dentro do reservatório. Como já mencionado, qualquer ponto dentro de um mesmo volume de fluido na mesma elevação terá a mesma pressão. Portanto, o ponto 1 poderia ser colocado em qualquer posição sobre a mesma horizontal, que teria a mesma pressão. Ah, então, esse ponto poderia estar em qualquer ponto, inclusive nessa posição. Então, esse ponto de análise de pressão, qualquer que seja a posição na horizontal, esse ponto estará a uma altura h2 do ponto A. A pressão no ponto A é igual à pressão exercida no ponto 1 mais a pressão da coluna de altura h2 de gás, ρgh2, sendo ρ a densidade do gás e o produto ρg o peso específico do gás. Mas a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, já que estão na mesma elevação. Porém a pressão em B também equivale à soma da pressão em C com a pressão da altura h1 de fluido manométrico, Rho -M G h1, sendo ρm a densidade do fluido manométrico e ρmg o peso específico do fluido manométrico. O braço direito do manômetro está aberto para a atmosfera, portanto podemos considerar que a pressão no ponto C é igual à pressão atmosférica. Se manipularmos essas duas equações, obtemos uma única expressão a ser usada para os itens A e B do problema. Substituímos PA da primeira equação por PC mais ρm 1 e substituímos PC por PATm e chegamos na equação final. Dessa equação, não conhecemos o valor da pressão atmosférica, já que o reservatório está a 1.000 metros de altitude, nem o valor da massa específica do fluido manométrico. O fluido manométrico é a água a 25 graus Celsius. Usando qualquer tabela de propriedade da água, encontramos a massa específica correspondente. Usei o apêndice do livro de Mecânica dos Fluidos do Sengel, cujo valor apontado para 25 graus Celsius é 997 kg por metro cúbico. Quanto à pressão atmosférica, se o reservatório estivesse ao nível do mar, a pressão seria de 1 ATM, ou de 101,3 kPa. Porém, o reservatório está a mil metros de altitude, e com isso a pressão atmosférica será menor que 1 ATM. Para verificar a pressão nessa altitude, precisamos do auxílio de uma tabela de propriedade do ar atmosférico em elevadas altitudes. Ah, então, para mil metros de altitude, a pressão será 89,88 kPa. Agora podemos resolver o problema. Para o item A, desprezando a altura H2, esse último termo da equação será desconsiderado. Ao substituirmos os valores das variáveis, é preciso tomar cuidado com a consistência das unidades. Densidade em quilograma por metro cúbico, aceleração em metro por segundo ao quadrado e altura em metro, fornece a pressão em newton por metro quadrado, que é o mesmo que pascal. Mas o problema pede a resposta em kilopascal. A pressão atmosférica já está em kilopascal e vamos precisar converter esse segundo termo da equação para kilopascal. 1 um kPa é igual a 1.000 Pascal, com isso a pressão P1 será de aproximadamente 92,814 kPa. Para o caso onde devemos considerar a pressão gerada pela coluna de gás de altura H2, a análise é a mesma, porém agora iremos considerar esse último termo da equação. Substituindo os valores de cada variável, teremos o segundo e o terceiro termos da equação em Pascal. Convertendo pascal para quilopascal, encontraremos uma pressão de aproximadamente 92,813 quilopascal. Valor muito próximo obtido no item A. Isso mostra que, de fato, quando temos um gás com massa específica baixa, para pequenas alturas podemos desprezar a pressão gerada nessa coluna de gás. Né? Mas se ao invés de gás tivéssemos um líquido ocupando o mesmo reservatório, provavelmente o efeito da coluna de líquido de mesma altura H2 seria significativo na análise e, nesse caso, desprezar essa altura iria embutir um erro considerável na resposta final.